Na pequena cidade de Acácias, Colômbia, a população utiliza uma tirolesa de 300 metros de altura como meio de transporte para atravessar a mata. Lá embaixo, no final do percurso, vemos que há algumas pessoas no destino. Destino este que nem sempre é alcançado. Você teria coragem de descer nesta tirolesa? Olha só o quão seguro é a madeira que sustenta o cabo de aço. Mas no Brasil também temos homens dotados de muita coragem e criatividade. Veja só o dispositivo de segurança que este pintor utiliza para pintar a fachada de um prédio residencial. Segundo alguns especialistas, a lata de concreto aguenta até 150 quilos. Mas o perigo é contato direto da corda com parede que gera atrito e pode poir a corda. Jamais tente fazer isso em casa.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 poucas semanas, no Peru, isso aconteceu com Rosa Isabel Calaca, que acabou pegando todos de surpresa. Segundo sua família, Rosa precisou bater três vezes no caixão e gritando desesperada. Em seu laudo pericial, Calaca morreu em decorrência de um acidente de carro, onde estava em coma até o dia 26 de abril. Mesmo após acordar, não resistiu e acabou falecendo pouco tempo depois. Seus parentes estão revoltados e pedem justiça, acreditando que houve falha dos médicos. Um caso semelhante também já ocorreu no Brasil e também pode acontecer com você. Uma mulher foi dada como falecida em Rui Barbosa, interior da Bahia, mas no seu velório ela abriu os olhos e começou a respirar. Quando os enfermeiros chegaram no local, viram que ela estava dando sinais vitais. Mas poucas horas depois, ela veio a óbito. Por pouco, essas pessoas não foram enterradas vivas. Ela no corpo, e ela dentro do caixão, já que ela tinha problemas cardíacos, veio a óbito devido a isso, mas ela estava viva, até um certo período, né? Mas como eles fizeram todo esse procedimento, Acordar no velório é uma coisa, agora acordar a sete palmos do chão deve ser muito mais assustador. No vídeo que se segue vemos um homem cuidando de um bebê, até aí nada demais. O problema surge quando aparece o rosto do bebê demônio. Ele é totalmente careca e apresenta uma feição macabra semelhante à de um vampiro. Mas gostaria de saber a sua opinião. Seria isso um bebê demônio? Um filhote de vampiro? Ou apenas um bebê comum com uma aparência diferente? Ainda há aqueles que vão mais longe dizendo que finalmente ele nasceu. Sim, o bebê anticristo. Um homem costa riquenho pediu divórcio por não suportar ver sua esposa se comportando de forma tão estranha. Já faz mais de quatro meses que ela está assim. Ela comprou pela internet uma máscara para ir a um baile à fantasia, mas por algum motivo, ela não quer mais removê-la. Ela até dorme com a máscara, e ai de quem tentar removê-la contra a sua vontade. O marido contou que ela sempre foi uma mulher muito séria e responsável, mas sua personalidade mudou totalmente após colocar a máscara. Ela não toma banho, come qualquer coisa que ver pela frente, não cuida dos filhos, e nem os busca no colégio, não sai de casa para nada, e fica assim o dia inteiro fazendo esses gestos aleatórios. Será que ela foi possuída por alguma entidade alojada na máscara? É um mistério. <risos> Muita coisa estranha acontece neste vídeo, lindas jovens louvando, enquanto manifestações sobrenaturais são captadas. Logo ali atrás vemos o que parece ser o fantasma de uma menina com o cabelo cobrindo o rosto. Antes que você pense que seja uma farsa, olha só o que aparece logo lá no fundo. Um espectro branco fantasmagórico. São imagens aterradoras, mas cabe a você analisar e tirar suas próprias conclusões. Um grupo de jovens indonésios estavam pescando em um lago no meio de uma floresta, como isca. Lançaram um frango depenado. Foi quando algo assustador aconteceu. A intenção era atrair peixes, mas antes mesmo da isca tocar no lago, um ser maquiavélico emergiu nas águas. Uma figura medonha branca e pálida, e com mãos brancas enormes avançou sobre a isca. Eles ficaram surpresos, pois jamais esperavam a aparição de algo tão assustador. Detalhe, a criatura nunca mais apareceu. Mas as imagens estão aí, e podem revelar que há muitas criaturas demoníacas no fundo dos rios. Portanto, tome muito cuidado ao se banhar neles. No vídeo que se segue vemos uma mulher fazendo alguns retoques na pintura de sua casa. Foi quando de repente um quadro começou a girar sozinho. Coisa bateu na parede, mas o seu perfeccionismo falou mais alto que o medo. Mas não por muito tempo. Mais tarde ela se pôs a dormir. De madrugada, coisas estranhas começaram a acontecer. saiu de dentro da parede onde estava o quadro amaldiçoado. Um homem viúvo de um bairro nobre de Wisconsin pediu para instalar em câmeras de segurança em sua residência. Enquanto agradecia ao técnico pelo serviço de instalação, ele lhe contou que era possível acessar as câmeras do sistema via Wi-Fi e que o mesmo sistema também foi instalado na casa da bela vizinha solteira logo ao lado. Durante a noite, veio aquela vontade de acessar a câmera para espionar a vizinha. E bingo, com apenas um clique, ele pode deslumbrar a vizinha só de roupas íntimas. Manhã do dia seguinte, a vizinha aparece para ele e diz, e aí, gostou da vista de ontem? The Venus transition. Assustado, ele logo pergunta, que vista? Então, ela responde, a vista da transição de Vênus acontece a cada 12 anos, você não deve ter visto. Nesta hora ele ficou aliviado, pois achou que ela havia descoberto que ele era um espião pervertido, vendo que não havia como ela descobrir. Ele começou a espioná-la 24 horas por dia. Isso acabou se tornando um vício, com isso ele mal dormia. Em uma certa madrugada, a vizinha se levantou para ir ao banheiro. Minutos mais tarde, quando ela voltou, algo terrível aconteceu. Acabou testemunhando um crime assustador. Mas, quando pensou em chamar a polícia, o maníaco fez ele pensar melhor antes de fazer a ligação. Imagens registradas em uma fábrica no Japão. Jornalistas estavam no local nos preparativos para uma reportagem sobre um crime que ali ocorrera. Elas deixaram o local correndo, após seu cinegrafista captar um rosto assustador enorme na parede logo atrás, que não estava ali quando eles chegaram. Sim, ao que tudo indica, é o rosto de um fantasma. Apesar de seu tamanho enorme, dizem que a criatura lendária do pé grande tem uma incrível habilidade de se esconder. Acontecimentos recentes na Califórnia sugerem que a criatura talvez tenha desenvolvido capacidade de escalar árvores para não ser vista. Em 2020, em uma trilha nas montanhas de San Gabriel, no sul da Califórnia, um cursista viu algo estranho e começou a gravar. De um ponto alto vemos uma montanha arborizada à distância. De repente a câmera puxa o zoom em uma árvore e é quando fica visível a imagem de um grande humanoide. Aqui podemos ver claramente cada detalhe do corpo da criatura. Não existem primatas na região. Segundo uma bióloga, o que vemos poderia ser um chimpanzé que fugiu para a região em 2008 e nunca mais foi visto, mas o problema é que na época ele já tinha 42 anos, considerado idade muito avançada aí se estivesse vivo hoje seria um milagre, um urso de mais de 2 metros não consegue escalar a este ponto. Logo, a conclusão é de que é um animal não identificado, ou seja, pode sim ser um legítimo pé grande. Imagine a seguinte situação. Você se levanta de madrugada para ir ao banheiro e, ao retornar, se depara com isso. Sua esposa está na cama e, ao lado, vemos o que parece ser uma criança sobe o lençol. O homem pede para a filha parar com essa brincadeira sem graça, mas a filha nem sequer havia se levantado da cama. Sim, havia um fantasma ali embaixo. Sim, eles estão de volta. No episódio de hoje, os nossos heróis Thiago e Thaís embarcam em mais uma missão. Eles retornaram à casa da bailarina fantasma e dessa vez com o presente que ela tanto pediu em mãos. Mas com o espírito a menina bailarina, se comunica comigo. A gente retornou para poder trazer o seu presente. Oi, Thaís? Tá Sim, a gente é feliz. Eu tô feliz. Ah, eu tô feliz. Você é isso, Vocês? Todavia, eles não conseguiram a cor que ela queria. Mas eu truquei um branco. Você aceita o sapatinho? Será que ela irá se agradar deste presente? Como ela irá reagir ao recebê-lo? Bom, é o que iremos descobrir em instantes. A gente não conseguiu me encontrar. Você pode ficar com o branco e a gente promete que a gente vai trazer o azul para você. você. Dentro da casa eles começam a contatar o espírito da menina, por intermédio do Spirit Box. Ela diz que está feliz com a presença do casal. Prometo, ah, prometo né? posso deixar ele pra você aqui na sala mesmo, no quarto. Feito o acordo, ela pediu para deixar o presente na cozinha. Fiquei com medo. Fiquei com medo. Ficou com medo. Durante o diálogo, uma das câmeras registrou o fantasma saindo do quarto e pegando os sapatos na cozinha. Que? Não sei se está pegando o Essa parte que sumiu, tá? Thaís do céu, você viu? Desapareceu? Tiago do céu. Sim, ela reapareceu dentro do quarto. Minha Nossa Senhora, o fantasma da bailarina é real. Ela levou o sapatinho para o purgatório. Adorei. Pode ir. Pode ir. Ele falou, pode ir. Como já conseguiu o que queria, a bailarina mandou eles irem embora. O que irá acontecer quando ela receber o sapato azul veremos no próximo episódio. Quem <risos> A pinhata ou pichorra é uma brincadeira que, normalmente, se dedica às crianças, contudo pode ser jogado por adolescentes e até adultos. Consiste em um grande objeto recheado de doces, totalmente coberto por papel crepom, suspenso no ar a uma altura média de 2 metros o qual o participante vendado tenta quebrar com um bastão, consequentemente liberando os doces. Um casal preparou uma pichorra para comemorar o aniversário da amiga que neste momento encontra-se vendada. Oh é Mas ao remover a venda, ela se assustou, pois a pichorra era o seu marido. Ela ficou sem entender o que estava acontecendo, mas já já irá entender. A amiga disse que foi uma ideia de seu novo namorado. Tudo não passava de uma trollagem. Mas parece que o novo namorado da amiga está levando a brincadeira a sério demais. E lá foi ele na direção de seu marido pichorra com o machado. Ao estourar a pichorrar, em vez de doces, tripas foram espalhadas pelo chão. Mas a brincadeira ainda não acabou. Ah! Ah! Capela Sistina, Roma, ano de 2015. Era a Semana Santa e uma estátua da réplica do corpo de Jesus Cristo foi exposta ao público no meio da igreja. Muitas pessoas olhavam admirados a beleza da escultura, quando algo simplesmente surreal se sucedeu. Eu estou delirando. Ou a estátua se moveu sozinha. A impressão que se tem é de que ele estava querendo se levantar da câmara Uma mãe estava filmando ilho Enzo quando, de repente, ele foi andando lentamente para o quarto. <risos> What you doing? O que você O que? Neste momento, ele parece azenar para alguém dentro do quarto. Alguém ou alguma coisa muito grande, pois ele olha para cima. A mãe achou estranho. Haja vista que não havia ninguém dentro do quarto. Então o que o bebê estava vendo, teria ele visto algo sobrenatural. Come on. O que você O que? Se no futuro os dentistas se tornarem obsoletos, você confiaria em uma máquina movida por inteligência artificial, manuseando um objeto pontiagudo ou cortante dentro de sua boca? E se a máquina falhar na hora e começar a se descontrolar, furando a sua boca todinha? Sim, isso realmente pode acontecer. Imagens registradas em um navio cruzeiro chinês. Após ser noticiado na TV uma anomalia no campo magnético da Terra, passageiros começaram a compartilhar vídeos de um fenômeno estranho que ocorreu no convés da embarcação. Seus cabelos estão todos arrepiados. Seria isso um sinal da famigerada teoria da inversão dos polos magnéticos da Terra? Eles estão achando muita graça nisso tudo, mas eu quero ver eles acharem graça quando a Terra começar a se partir ao meio. Nos últimos dias tem viralizado nas redes sociais, imagens de mulheres dançando assustadoramente nas ruas. Segundo rumores, ao vê-la dançando, você tem que dançar também, caso contrário ela irá correr atrás de você. Mas quem são essas mulheres cujos rostos nunca são revelados? Muito dizem ser apenas mulheres brincando para viralizar na internet, mas em um vídeo recente o rosto de uma delas foi revelado. Você já estava assustado com a dança, agora você tem motivo de sobra para ter medo. A suspeita de que elas não seriam humanas acaba de ser confirmada. Sim, são demônios. Portanto, se vê las dançando, é melhor você dançar também. Se não for possível, corra, mas corra muito rápido e para bem longe. O que vocês viram agora é sério demais, tinha tudo para ser uma maravilhosa noite de aniversário até que algo macabro aconteceu. El para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 wajahnya kayaknya ada yang mau mengganggu saya tadi terus eh, dia bawa oleh-oleh kesini atau hanya untuk memamerkan saya nggak tahu nih maksudnya, maksudnya apa saya kurang paham, adalah ya teman-teman sudah jelas ya untung <tuh> saya ini eh eh eh dah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 Listen to Remco's Baby Laugh-A-Lot. <laughs> <laughs> You're listening to Baby laugh She's the funniest doll you've ever seen. <laughs> Just push the button and she start giggle. <laughs> Get Baby Laugh-A-Lot by Remco. <laughs> Em alguns momentos parece que a propaganda da boneca está sendo narrada por Penny Walls e do Itch a Coisa. <risos>